Do canal e hoje galera, eu tô trazendo mais um vlog Espera, dá like Se inscreve no canal se for novo Aproveita e ativa as notificações do canal Se você não sabe o que é isso Porque é algo um pouco novo no YouTube É só você vir aqui embaixo Que tem o botão de se inscrever Você pode clicar no botão de se inscrever, né? Porque é muito legal E clique nas engrenagens Nas engrenagens vai abrir uma janelinha, né? Você clica em em todas as notificações desse canal, clique em salvar, pronto, vai ser enviado por e-mail para você. Todas as notificações do meu canal, ou seja, em relação ao enviou um novo vídeo. O um vídeo é eu estava doente, né? um vídeo aulas chatas. Se você tá pelo celular, entra no meu canal. Você vem aqui embaixo, entra no meu canal, tranquilo, clica no sininho e pronto, vai aparecer na sua página de notificações que eu enviei um novo vídeo. Então, gente, hoje eu vou falar sobre situações constrangedoras que... Quem nunca? Cara, sabe aquela hora que vem alguém apertar sua mão? Você sente a mão todo feliz pensando que ela vai apertar sua mão quando chegar perto de você. Aí, de repente, a pessoa te deixa no vácuo e você percebe que ela ia apertar a mão da pessoa que tava do seu lado. Aí você coloca a mão atrás da cabeça, né... Torce pra que ninguém tenha visto Pra você não ter passado aquela vergonha realmente em público Ou então, cara Quando você tá na casa do seu amigo Você vai cagar Aí na emoção do momento Você solta aquele peido No barulho do, do ronco do motor da Top 100 Aí você tranca na hora, tá ligado? Então, como em todas as vezes Você torce pra ninguém ter ouvido Mas cara, sinto em dizer Todo mundo ouviu todo mundo percebeu que você demorou um pouco mais no banheiro Todo mundo sabe que você cagou mas eles ficam quietos é tipo 99,99999999999999999999999999999999 9% de chances deles saberem que você cagou e quando você tá sei lá no banco e tem aquelas portas de vidro você fica olhando para a porta de vidro assim Esquece que tem uma maçaneta ali, porque se você visse que tem uma maçaneta ali, automaticamente você associaria que essa maçaneta não pode estar flutuando. E sim ela está numa porta de vidro, então você bate de cara na porta. Aí como todas as vezes, coloca a mão atrás da cabeça, finge que está coçando, finge que nada aconteceu. Sendo o mais natural possível, mentalmente torcendo para que ninguém tenha reparado. Então galera, o vídeo vai ficando por aqui Se você gostou, compartilhe com seus amigos Se não, compartilhe com seus inimigos Clica no dedão pra cima com a testa Como sempre, comente uma sugestão para o próximo vídeo aqui embaixo Inscreva-se, ative as notificações Se assistiu até agora, comenta a hashtag todinho aí embaixo E é isso, valeu, falou e fui!